Saudações delícias sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu almoço que o Nobre Estou de volta aqui com ele, meus amigos E aí, manos, hoje Alanios que vai ter quadrinho aqui com vocês <risos> Exatamente, rapaz Alanios, o cara dos quadrinhos comigo hoje Porque nós temos que falar novamente de Street Fighter VI Nesse canal delicioso Mais novidades aí sobre o jogo na Game Informer como o já bem disse aí, né, teremos quadrinhos que nós vamos mostrar aqui pra vocês Mostrar não, né? Comentar num texto que eles soltaram recentemente Além de outras in informações, novidades do nosso querido Ken Entre outras coisas também que eles publicaram nessa cobertura que eles vão fazer do Street Fighter 6 nesse mês de novembro Então se você tá curioso e puder saber mais, deixa o seu likezão aí se inscreve no canal e ative o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem nossos vídeos, então nos ajudem aí nessa empreitada para chegarmos nos 100 mil inscritos. Então vamos lá, meu querido Alane, deixa eu trocar nossa tela para a gente poder começar a dar uma conferida, pessoal, nesse texto aqui todos juntos, tá? Foi uma matéria bem recente, mesmo que eles postaram lá no Game Informer acerca de novidades aí sobre o Ken, falando desses quadrinhos e tudo, e a gente vai lendo aqui na íntegra para vocês não perderem nenhum tipo de detalhe dessa informação. Como você viu na nossa capa revelada revelada ontem, um dos personagens mais icônicos é uma peça central da história de Street Fighter 6. Ken Masters, um dos dois personagens jogáveis originais de Street Fighter, volta aos holofotes com uma história de fundo totalmente nova. Assim que seu visual foi revelado, a comunidade de Street Fighter teve um dia de campo refletindo. É tradução letra, viu, pessoal? Não reparem. Sobre uhum. o que aconteceu para colocar Ken no estado bruto em que ele apareceu. Né? Porque ele não tá com um kimono vermelho, como de costume. Enquanto estávamos na sede da Capcom em Osaka, no Japão, conversamos com o diretor de Street Fighter 6, Takayuki Nakayama. E o diretor de arte... Kaname Fujioka para obter mais detalhes sobre o que estava acontecendo na vida de Ken na época de Street Fighter VI. Guerreiros do Mundo que retornam como Ryu, Chun-Li, Dawson e Blanca, todos ostentam novos visuais. Mas Ken é talvez o maior afastamento de sua aparência clássica. Fãs de longa data de Street Fighter viram sua evolução de rival de Ryu para marido de Elisa, pai de Mel e ex-vice-presidente da Masters Foundation. Street Fighter 6 introduz o personagem em uma nova era com novas motivações. E agora esse próximo trecho aqui é o Nakayama dizendo, tá? Ao longo da série, parece que sua vida se tornou cada vez mais estável e a equipe sentiu que ele estava perdendo um motivo para lutar. Mas esta é uma maneira de criar essa razão para ele se destacar. Queremos criar esse tipo de enredo que explique porque Ken é importante e lhe dê esse propósito. A história estará ligada a outros personagens próximos a ele. Normalmente ostentando um kimono vermelho e um rosto bem barbeado, Ken agora usa uma jaqueta, botas, novas calças vermelhas e, em algumas representações, um pouco de barba por fazer. O principal objetivo da Capcom, além de retratar um personagem icônico em uma fase diferente de sua vida, era trazer de volta a natureza apaixonada que diferenciava Ken de Ryu nos primeiros dias da franquia. Esse próximo trecho aqui, pessoal, é o do Fujioka falando, dele dando as impressões dele de Ken e Ryu fazendo um comparativo entre os dois personagens, onde ele diz aqui, que o Ryu é mais severo e sério, e ele uhum. vê o Ken, ele via né, o personagem como alguém fogoso e explosivo. Essa palavra aqui traduzida pela pedaleira ficou estranha: fogoso, mas tá bom. <risos> Ao longo da evolução da série, também houveram diferentes tipos de Ken's. Na série Alpha ele era um pouco mais brincalhão e alegre de certa forma. Para o 6 queríamos trazer essa explosão de fogo de volta. Em comparação, Luke em Street Fighter 6 pode ser mais alegre e um tipo brincalhão de personagem. Queríamos nos diferenciar disso, então optamos por esse tipo de personalidade mais ardente. E havendo um plano de fundo para o Ken e um tom mais sério para ele, queríamos expressar isso através do design dos personagens também, que ele pegou o Ken como exemplo. Mas ele falou de um modo geral Outros personagens também que mudaram bastante as suas aparências Apesar das várias dicas deixadas Durante meu tempo na Capcom O estúdio permanece de boca fechada Sobre as razões narrativas específicas Pelas quais Ken está nesse estado Perigoso Para os jogadores que iniciam em Street Fighter 6 Eles podem esperar que Ken Esteja fugindo de alguma coisa E ele não pode ver seu filho Mel Por razões desconhecidas Olha aí, diz Nakayama Ele está em uma situação difícil sobre a qual você aprenderá mais no futuro. A cortina será puxada para trás na história de fundo no background, né, de Ken através de uma série de quadrinhos, aqueles vão detalhar mais sobre essa história dele. Nessa série de quadrinhos especial de quatro edições do colaborador de longa data da Capcom, o Don Entertainment. O enredo nos dará muitas informações sobre o que está acontecendo com Ken enquanto prepara o cenário para a história de Street Fighter 6. Luke também terá destaque nessa série de quadrinhos, assim como o filho de Ken. Mel, olha aí, rapaz, muita coisa foda, hein? Esta é a primeira vez que estamos fazendo esse tipo de série de quadrinhos que está intimamente ligada à história do jogo principal, diz Nakayama. Estamos trabalhando muito de perto com nossos parceiros da Udon, estamos fornecendo o roteiro e o enredo do que esperar antes dos eventos de Street Fighter VI. Eles vão nos ajudar a criar os enredos. Além disso, eles também estão trabalhando em possíveis spin-offs e colaborando com os roteiristas da equipe, então pode haver mais coisas além da série inicial de quadrinhos. Será que vem uma série animada no meio desse caminho aí também? Oxi! Imagina. Juntando as pistas, parece que Ken está fugindo por causa de um atentado terrorista. Em uma sinopse da série de quadrinhos da Udon, descubro que Ken perdeu seu status e reputação e é enviado em uma fuga por um crime que ele não cometeu. No trecho acima, ainda da introdução da história de Ken's Arcade, as autoridades aparentemente o prenderam para interrogatório, com perguntas sendo levantadas sobre o campeão. Ken aparentemente <risos> foge da situação. Cabeluda, né pessoal? Porque essa tradução aqui ficou um tanto estranha. Retratada <risos> na primeira foto acima. <risos> e entra em um estilo de vida transitório para manter um perfil discreto e permanecer fora dos radares da polícia. A imagem referida aqui é uhum. essa, meus amigos: ó, que ele tá aqui ajoelhado, sem camisa e tal, e os oficiais prendendo ele. Isso leva a circunstâncias extraordinárias em que ele está vivendo. Durante a época de Street Fighter 6 E pra fechar, não saberemos ao certo o que está acontecendo com Ken Até que esta série de quadrinhos de Street Fighter 6 cheguem Mas por enquanto, me deixa intrigado Aqui a tradução tá um pouco estranha, pessoal Mas o cara falou que ele é Main Ken que o personagem principal dele que ele mais gosta é o Ken, tá? Por isso que tá esquisito assim. Adoro vê-lo em diferentes situações, mesmo tão estressantes quanto essa parece ser. Aqui ele comenta que a jornada do Ken tá muito mais emocional nesse título e o Fujioka diz a ele, né, que ele tá comentando, que quer trazer de volta a personalidade ardente de Ken e com base no meu tempo com o jogo, se é o cara já mencionando, né? Uhum. Parece que eles cumpriram essa missão. Aí ele falou que ele tá animado a poder ver o que o Street Fighter 6 tem que poder trazer agora em 2023 quando ele chegar Pra gente poder vislumbrar um pouco mais aí dessa história cabulosa do Kenny, o que tá acontecendo com ele E aí, Alanios, só mostrando pra galera aqui, ó, algumas dessas imagens, né? Aqui, ó, é alguns trechos do quadrinho, né? Ó, páginas exclusivas fornecidas pela Udon Entertainment Tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo depois da Game Informer, pessoal, da matéria Pra vocês acessarem, verem, tudo bonitinho Mas aí, ó, esses aqui são os trechos do quadrinho que eles disponibilizaram, ó vocês podem ver aqui algumas páginas. Ó, o Ken com a barba por fazer e tudo. Muito legal, muito bem feito, diga-se de passagem, né? Uhum. E aqui um pouco mais abaixo, ó, a parte que o Ken é preso, vamos dizer assim, né? Ajoelhado aqui, sem camisa, com os oficiais aqui do lado dele. Essa imagem aqui tá muito da hora também. Eu até comentei com a Landa essa arte aqui, muitíssimo bem feita. Super colorida, assim, tal. Muito legal mesmo. Aqui nós temos algumas imagens do Ryu e do Ken com as roupas clássicas, como vocês podem ver, em game, né? Deles lutando aqui. Tem mais uma imagem também, ó, dos dois dando Hadouken também com as roupas clássicas, muito legais. Então, assim, provavelmente os personagens que estão entrando aí, que já são de longa data no Street, uhum. também devem receber roupas clássicas, como a gente já viu da própria Chun-Li, da Kemi também, que tinha material vazado. Então, todos eles devem receber essas roupas clássicas. Mas, muito interessante essa ideia dos quadrinhos aí, pra poder se aprofundar na história do Ken, hein, Alanis? O que você acha, mano? A gente viu com Mortal Kombat X, que o lance dos quadrinhos pode dar bom e pode não dar bom junto. Né? Mas a gente sabe também que Street Fighter ele nunca teve a sua história oficial contada dentro dos jogos. Ela sempre teve anime quadrinhos acompanhando aí, e contando pra gente realmente o que aconteceu. Eles falaram dessa série especial, né, com algumas edições ali. Eu acho que isso é uma, uma coisa bem legal. Deixa né, para contar a história para quem sabe contar a história. Né? A gente viu no Street Fighter 5 lá, não deu muito certo... Então faz desse jeito, pra mim tá ótimo Acredito que vai ser difícil pra gente ter acesso a esses quadrinhos aqui Tirando, óbvio, a internet Mas eu, eu quero ver aí o que, que eles estão preparando pra gente Porque parece ser uma proposta muito legal Pois é, meus amigos Então assim, vamos aguardar aí por mais informações relacionadas a isso Mas já tivemos algumas revelações aqui Alguns pequenos pontos relacionados à história do Ken Que ele não pode ver o Mel O Mel né, por alguns motivos ali que eles não conseguiram explicar ainda pra gente, essa questão dos quadrinhos, aprofundando um pouco mais a história do personagem e tal. Então deixem aí embaixo nos comentários, meus amigos, o que, que vocês acharam disso, o que, que vocês acharam dessa direção aí que a Capcom está levando o Street Fighter 6, principalmente em termos de história, né trazendo esses quadrinhos e quem sabe outros tipos de materiais também pra gente poder acompanhar essa história, né? animação, uma nova animação seria foda pra caramba, né? Então, a gente vai adorar ver os comentários de todos os meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam daquele likezão aí, poder fortalecer. Se inscrever no canal, poder ajudar a gente nos 100 mil inscritos aí a chegar nessa marca, né? E ativem o sininho das notificações pra não perder nada aqui no canal, beleza, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Um beijo aí pra todos vocês. Até mais, é... Fumos.